singing in the rain just singing in the rain Orçamento. Como é que eu faço um orçamento? Eu quero que você entenda. O orçamento de steel frame é simples, não é tão complicado assim. As pessoas que, de verdade, não sabem orçar. E se você não sabe orçar, eu vou te dar uma dica nesse momento. Tem diversos vídeos aqui no canal em que eu falo sobre o orçamento, eu falo sobre o sistema. E antes disso, que você mude de vídeo, passe, etc., eu quero me apresentar. Eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Com mais de 12 anos de mercado da construção civil, com mais de... 100 milhões de obras construídas em todo o Brasil também. Eu vou te falar como é que eu, ao longo dos anos, eu fiz para passar orçamentos para atender clientes. Então vem comigo e presta atenção. Primeiro ponto, eu quero que você entenda qual é o tipo de cliente você tem. É um cliente que quer uma estimativa, porque tá pensando aí ele vai construir. É um cliente que já tá certo, que ele vai construir steel frente? Qual é o seu tipo de cliente? Por que eu digo isso? Quando você tem um cliente que tá pensando ainda no assunto, o ideal é que você trabalhe com uma estimativa por... Metro quadrado. E quando eu digo é metro quadrado, não é metro quadrado de parede. É metro quadrado de piso. A área construída da sua obra. A área construída é piso. Quanto que de espaço que as pessoas andam? Então, a primeira coisa que você vai fazer é quantos metros quadrados de área construída o seu cliente tem? Pergunta pra ele. É uma casa de 100, 200, 300 metros quadrados? É um galpão de 1500 metros quadrados? É um shopping, é uma loja? Qual é o tamanho desse espaço que ele vai ter? A partir desse tamanho, você vai dar uma estimativa para ele de material e de mão de obra. Eu indico fortemente que você separe isso. E eu vou te dar alguns valores chaves agora aqui pra você trabalhar. Quando eu falo de construção de steel frame... A minha proporção entre material e mão de obra é muito diferente da construção tradicional. Construção tradicional é 50-50, ou seja, 50% material, 50% mão de obra. Quando a gente trabalha com construção a seco, com steel frame, o normal que a gente tem nas obras é a proporção de 80-20. Ou seja, 80% material, 20% mão de obra. E quando a gente tem esses 20% mão de obra, com segurança você pode falar que uma obra Entregue, residencial Tá certo? Que obras de galpão Obra de shopping, obras mais Ocas normalmente, elas costumam Ser mais baratas Mas obras residenciais, você pode trabalhar Com valor entre 300 e 400 reais o metro quadrado Da obra, pronta Pronta, chave na mão Ok, 300 a 400 reais o metro quadrado da obra Pronta, 100% construída Beleza? Mão de obra. Agora, quando eu falo de material, essa proporção ela começa a variar um pouco mais. Por quê? Eu posso trabalhar com placa USB, igual eu tenho aqui. Eu posso trabalhar sem placa USB. Posso trabalhar do lado de fora? Posso trabalhar só com a sementista? Posso trabalhar só gesso com fibra de vidro? E, eu posso trabalhar com placa simples, placa dupla, laje, piso. Eu posso trabalhar com laje seca, laje úmida. Eu tenho vários tipos de solução para minha construção. Então o material ele começa a variar um pouco mais. Eu digo que o material você pode trabalhar com segurança entre 800 e 1.500 reais o um metro quadrado de material. Isso porque, além dos tipos de placa, também tem diversos tipos de acabamento, principalmente da fachada. Se você vê fachada, eu tenho tratamento de junta simples, eu tenho o clássico, eu tenho com massa única, eu tenho base coach, eu tenho apes. Olha só, de bobeira, eu acabei de falar cinco tipos de acabamento pra você. Então, o material, variação é um pouco maior, tá? Mas você pode trabalhar fácil, com esse número, obra pronta também: louça, metal, cerâmica, esquadria, porta, tudo tá certo. Entre 800 e 1.500 reais o um metro quadrado de material. Isso é o que? Estimativa. Mas você pode fazer essas estimativas para o cliente ficar tranquilo, porque você ainda vai ter lucro nessa obra, vai sobrar dinheiro para você. Não precisa aumentar esses valores. Que eu tô te passando, tá certo? Se você é empreiteiro, se você é construtor, se você é encarregado, se você é líder Você pode trabalhar com esses valores Até se você é arquiteto e engenheiro, pode deixar que arquiteto e engenheiro gosta de chegar um pouco mais, né? <risos> Mas você também pode trabalhar com você vai ter uma margem muito boa, tá? Nesses valores que eu tô te passando Agora, Helena, o meu cliente ele já quer construir Ele tem certeza, ele quer fazer o Steel Frame Você vai trabalhar com ele com um orçamento detalhado um orçamento executivo estava falando. Você vai trabalhar com o que? Você vai trabalhar com a área da superfície. Você vai levantar a área de parede interna, a área de parede externa, que é o que a gente tem aqui. A gente vai trabalhar o que? Área de piso seco, a área de piso úmido. Você vai trabalhar também a área de forro, tipologia de forro. Você vai fazer um levantamento detalhado. Você vai ver quantos metros quadrados de vidro na fachada você tem. Aqui é uma obra que eu tenho um pouco. Aqui durante vão para você, você só o tamanho da banheira duas janela desse banheiro, Jesus Cristo é enorme. É uma janela gigante. <risos> então você vai ter diferentes tipos, tá, de áreas. Então é um orçamento que você vai fazer muito mais detalhado. Por isso que esse tipo de orçamento muito mais detalhado, que você levantar área de piso, área de parede, área de piso, área de teto, fachada, tudo detalhadamente. Você vai passar só para o cliente que já tem certeza que quer construir o um churrasco você vai levantar todas essas áreas e não vai ser mais uma estimativa, você vai definir com ele certinho qual é o tipo de piso, qual é o tipo de fachada qual é o tipo de fechamento do forro ele quer, qual é o tipo de revestimento então é um trabalho muito mais detalhado que você vai fazer com o cliente somente quando ele tiver certeza porque esse tipo de orçamento você não vai fazer à toa, e para matar aquele cliente só curioso, você pode trabalhar naqueles materiais que eu falei para você agora você deve estar me perguntando, ah, Estimativas: Como é que eu vou saber o que, que tem na composição dos 800 reais o que, que eu vou ter na composição dos 1500 reais? Cara, eu tô te dando muita coisa aqui, né? Vamos lá, começa a trabalhar um pouquinho. Não espera tudo de bandeja, não espera que eu te passe tudo. Mas o que, que eu vou te dar agora? Uma dica: começa a pegar obras, pega um mesmo projeto, levanta uma vez só a área de piso, parede, etc. Sistemas de parede interna, sistemas de parede externa, sistemas de laje E você começa a ter um pouco mais certeiro essas estimativas por metro quadrado E não fica só naqueles 800 a 1500 reais de material por metro quadrado Outra coisa que eu vou te dar uma dica muito importante se você quer entender um pouco mais sobre os tipos de fechamento, se você quiser entender um pouco mais sobre Steel Frame, o que você vai fazer agora? Você vai clicar no link aqui embaixo que eu tô passando, tá certo? Entrar pra minha lista VIP do WhatsApp. Por quê? Nessa lista VIP eu tô sempre passando informações sobre as novas turmas dos cursos, eu tô passando sempre informações sobre novos vídeos que estão vindo aqui no YouTube, eu tô passando postagens no Facebook, postagens no Instagram, você pode todo dia vai estar recebendo uma informação diferente sobre steel frame drywall, construção a seca em geral. Então não perde essa oportunidade. Clica aqui embaixo no link agora e entra pra minha lista VIP. Se você também não tá inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa aquela curtida pra mim. Beijinhos e tchau, tchau. Just singing, singing in the rain.